Tu be na Tipo sofria, mas quando estou contigo perco o oh. Sua canuca me leva sem a leveza da força e supera oh. E com a cinta levinha de mi na ina, cruzaste na curva Tua beleza é tão rara Até que confesso que isto me assusta oh. Pode ficar bem claro que isto Pra mim não me cede desculpa oh. Tu és a minha rainha Um ciclone, você não me guina La canahue de ti É a sorte que tenho, usei ti -te mesmo na mira. Já me conseguiste, eleva só pra o escota. Quero pagar uma hari, levar-te vinha no mar. Já cansei de namorar. Se namora faz parte de casar. Agora quero casar-te, fazer-te minha madame. Guidarmos do nosso lar. Fazermos nossos malandros. ashin konko oh not gonna happen to be not for go iria shi shi ashin konko yo mala kana we let